Oi Maria só de prata e você tem que você vive chorando, eu choro mesmo, eu choro mesmo. Os votos de Almeida você andar me enganando. Cada vez que a gente vem do a gente volta para casa completado. da arte, é uma tecnologia, né? Fazer um tambor é uma tecnologia, Se tocar um tambor está a também uma tecnologia que nossa a gente está fazendo um trabalho de registrar memória secular assim, de uma cultura que só tem a Parece um pouco aqui, né? Essa parte da nossa história, da nossa ancestralidade, ficou um pouquinho em cada porto. A cada dia que a gente se depara com parte de nós, né, que foi dividido nesse processo de sequestro, a gente, né, é muito engrandecedor. Nunca tinha vindo, já, mas já tinha ouvido bastante história, e aqui eu ouvi bem mais história ainda. É um acúmulo de saberes muito grande, energia muito forte, muito boa, né? Aqui a gente botou manjericão, losna, alecrim. Tem a hortelã ali, ó. Aquele espiral foi feito no outro encontro. E agora, nesse encontro, a gente revitaliza ele com outras mudas. Todas as plantas têm o seu sentido. Você vê, tem planta para defumação, para banho de descarga, para banho de harmonização e tem as comidas, as comestíveis. Se elas estiverem no seu... Movimento adequado é um, faz um consórcio que soma na diversidade da vida. Né? Uma que, que sobe pode dar sustentação para outra que se espalha. E assim são as pessoas. Assim é a rede, né? Semeamos lá nas máquinas de computadores e trocamos com a terra toda aquela eletrostática, toda aquela energia magnética. A questão de você ter uma rede de MUCUA assim, que ela se fica nos, nos lugares. Ele nasce com um motivo igual ao ele tem um, uma proposta, assim, que é política também, que é espiritualizada também. Esse desafio de, da gente, ele está ligado a essa história, não a questão técnica. A gente vai poder estar tá trabalhando e... Mais adiante aí, nessa questão da identidade visual dessa, dessa rua em de determinada localidade. Então, que aproxime muito mais a relação do menino que está lá em Santarém e ou do outro que está lá no Marajó. Ninguém vai ficar excluído, mas que esse grupo tem que é, estar tá próximo é que garante que, que, que isso tenha uma corrente, entendeu? Sendo que o tempo é a gente que define, isso que vai dar garantia para as pessoas depois... De... Virar em criar seu terreiro. Primeiro passo, abrir o Então, acho que o maior desafio para a gente hoje é como é que a gente pensa, né? Porque as ferramentas tecnológicas, elas são criadas com referencial eurocêntrico, né? Seja na educação, seja os meios de comunicação, seja a nossa alimentação, né? Então, tipo, é tudo que a gente vive hoje, desde o aluguel que a gente paga. É como a gente faz com que essa linguagem, ela seja do povo. É sair da superficialidade do que é o Facebook, do que é a Google e conhecer o por trás disso tudo e dizer assim, não, a gente também pode fazer sites, né? A gente também pode programar, a gente também pode fazer várias coisas. Não é tão acessível assim pra gente hoje, né, gente? Ser livre custa caro, entendeu? Ser colonizado, ser escravo de alguém é muito mais cômodo. Você não precisa pensar nada, você só tem que concordar com o que está posto. E o que a gente põe aqui é sair desse lugar. Então é isso aqui, é um lugar do desconforto que nós estamos propondo para todo mundo. É o quilombo faz uma atividade, filma, grava e aí depois vai embora e nem dá o retorno para a comunidade. Isso tem acontecido muito com o Baobá, isso pode passar, a não mais acontecer. Porque o material vai ficar lá naquela naquela comunidade e também isso é uma, uma ferramenta que ela é, que ela é nossa. Eu aposto muito que a comunidade ela vai se despertar e vai se apropriar dessa ferramenta e ela mesmo vai postar coisas que ela vai produzir sobre a sua cultura sobre o seu modo de produção sobre a sua territorialidade sobre a sua, a sua religiosidade e aí a partir daí outras comunidades vão elas vão isso vai fortalecendo no sentido de que há ah, uma dança que tem uma comunidade a ah, ah mas aqui é muito parecido só muda isso então vai fortalecendo esses esses laços ancestrais <risos> Esse encontro ele é maravilhoso, ele é importante na perspectiva de juntar o que está separado, né? que é essas danças de umbigada, é o coco com suas vertentes, né? coco de praia, coco de salão, de rojão, de jurada, de quebrada, de zaga, de bolada, é o jongo também com muitos estilos, é o tambor de triola. É o do, é o samba de verso mesmo, samba de Angola, samba de Lenço, samba de lele, samba, samba de samba um de Obrigada, tudo primo. Na África as pessoas se comunicavam através desses instrumentos, né, que até hoje estão aí, né, entende? dando sentido para a vida, para as coisas, né. Ter ficado 50 anos né, sem essa, essa festa na cidade, então é aquela coisa. Muitos padeceram, outros foram embora por algum né, motivo, por cuidar dos seus rapazes. Então 50 anos, 50 anos, não são 50 é. dias. Né? É dificultoso, né? mas estamos aí. Nós né? fizemos... Em 2013, né, nós fizemos esse projeto. Qual foi o intuito? O intuito era o quê? A gente trabalhar com esse pessoal, no mesmo instante, fazer uma oficina, né? Onde o pessoal tocar, isso, não, o pessoal dançar. A gente se reúne mais uma vez aqui na Casa de Cultura Tainan com mais um encontro da Rede Mucambas para poder fortalecer, juntar os laços para que a gente possa estar seguindo junto em cada frente, desde comunidades indígenas, quilombo, as lutas dos grandes centros, tantos outros parceiros que estão ainda hoje colados com a gente, fazendo é, com que a comunidade continue fortalecendo a sua base, principalmente, as suas gerações que estão crescendo agora, para que a gente, entre si, não só consiga articular a rede dos Baobaxia, do, da Baobaxia, na realidade, articular a rede das comunidades tradicionais do Brasil. A rede das pessoas que estão à margem da sociedade perante o, o sistema capitalista e facilitar e fazer com que os nossos conteúdos estejam rodando entre nós mesmos. Fazer com que essas comunidades nos conheçam e a gente conheça todas elas também. A gente entra nesse sistema que é severamente rígido, um gente. Sabe? E que só lê o dinheiro que deu. Fala pro Célio. Eu te devolvo o dinheiro. Você vem aqui e faz o que nós fizemos. Esse mesmo dinheiro. Sabe? Ele não lê nosso trabalho. Nosso trabalho não tem valor, cara. O Estado brasileiro tem que entender assim: o movimento social não precisa de dinheiro, precisa de crédito. Né? Não queremos dinheiro. Eu sou, eu sou... A gente negra negro ainda está meio perdida, ainda está muito perdida. Mas aí é que entra o papel da gente, de negra, de negro de terreiro. É pegar essa galera, juntar essa galera, é passar informação para essa galera, para lutar junto com a galera que já está aí há mais tempo. A gente tem que se apropriar das tecnologias, se apropriar da comunicação, se apropriar do tambor também, para a gente estar tá junto. Como você. É modesto não, mas eu tô o nome, estou entrando de cabeça. Mesmo eu quero fazer a diferença. Eu quero que a galera também entre com isso.